O Natal tá aí chegando, né? Fim de ano, nessa época maravilhosa, cheia de presentes se você der sorte. Às vezes muitas emoções. E hoje a gente vai falar sobre os melhores episódios de Natal das séries. Sou o Mickey, sou a Júlia e isso é também cores. Eu vim caracterizada de dona novo pra poder falar de um dos melhores Christmas specials de Doctor Who. É a maior Doctor Roseira daqui, né? Ruviã sempre. <risos> E eu não tenho como não falar da dona e eu, tenho, eu estou falando o Christmas special porque, afinal, todo ano tem Natal, todo ano tem Christmas special. E o vídeo é sobre o especial de Natal, Exatamente. Né? Então, eu estou falando do ano de 2006, que é com o décimo doutor, que o nome é A Noiva em Fuga. Que eu prefiro muito mais A Noiva em Fuga. <risos> Mas, qualquer situação dessas, vocês sabem o quão incrível é, se vocês já viram. Quem não conhece, é a história do Doctor, que, obviamente, ele é um ser que é poderosíssimo e ele anda com uma caixa que parece eu não tenho como explicar tudo, <risos> me desculpem. Ele parece um gato, ele gosta de caixas. É, ele é ótimo. E ele viaja o mundo e o tempo e o espaço e ele encontrou esta mulher fugindo do próprio casamento, que era a dona. E nesse Christmas Special eu gosto muito porque é a introdução da Dona e ela não aparece por muito tempo e aí depois ela volta. Mas é um Christmas Special no casamento dela, onde ela está fugida porque ela desapareceu, ela não estava, ela não simplesmente pegou uma coisa e fugiu, ela simplesmente materializou do lado dele. Porque sim! Porque, afinal, a gente, quando a gente tenta entender ficção científica, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E, gente, eu nem comento tanto de Doctor Who porque eu não entendo. Muito difícil. Você tem que acompanhar tudo. Tem que acompanhar tudo. E, pra mim, é um dos mais importantes, esse da Dona porque é um sobre esperança de uma maneira muito específica. Porque o Doctor, por ele ser um ser que não é humano, ele tem coisas que ele não entende sobre a relação, as relações humanas. E ele sempre viajar sozinho é uma coisa muito perigosa. E tem a relação dela com o doutor, eles são amigos incríveis, é uma relação linda, e nesse dia eles se conhecem. E aí cria uma conexão muito linda, é, pra mim foi um dos melhores episódios de Natal que eu já vi na minha vida, porque não era sobre Natal, era sobre relações, era sobre o que é ser humano, como lidar com é, perigo, interesse, felicidade, como você lida com tanta coisa acontecendo. eu acho que isso também é uma coisa natalina. É, exatamente. Eu acho que você definiu muito bem o que é Natal, esse desespero, essa coisa de emoção, você saber o que é lidar com as coisas. E é duro, é muito duro. Então, assim, pra gente, às vezes, ter um pouquinho de esperança é importante. E o Christmas Special de 2006 com a nossa querida Dona Noble e o décimo doutor, eu sempre vou indicar. Por favor, assistam, é lindo. E o episódio de Natal que eu vou falar aqui é o de Black Mirror, que é White Christmas, o quarto episódio da segunda temporada, e caso você conheça Black Mirror, você sabe que tudo virou um enterro no final, né? <risos> E esse... tem algumas coisas em teu rebão. É, a gente tem São Julipeiros, assim, pra salvar, ou deixar um pouquinho feliz. Mas, na maioria das vezes, é só tragédia. É. E não foi diferente nesse Natal de Black Mirror. Esse episódio de Black Mirror ainda da época, que na hora da Netflix, então, ainda não tinha americanizado muito o debate. Eles ainda estavam ali tomando seu chazinho, aquela coisa britânica. É, e, na real, eu até prefiro essa versão. Eu acho que o... as críticas dos britânicos são muito mais diretas, muito mais ásias do que a dos americanos. Depois, eles conseguiram e tal, mas eu acho que o White Christmas, ele consegue juntar todos os desesperos de todas as tecnologias daquela temporada, da segunda temporada e da primeira. E, assim, é um show dos horrores porque é eu acho que é a máxima de Black Mirror pra gente poder refletir o quanto a gente tá ficando dependente de tecnologia. E eu gosto muito desse episódio porque essa dependência que a gente fala não é aquela coisa batida que fica, ah, você tá usando muito celular, você tá muito usando isso. A gente isso. já ouviu isso, a gente conhece. É, isso, assim, já, gente, esse debate aí já passou todo, é uma realidade, celular é uma realidade, é uma parte nossa, só que essa época de Black Mirror eles ainda viam como é que a gente fica como é que a gente tem que refletir sobre novas, novos pensamentos de tratar o ser humano, de lidar com o ser humano que a tecnologia traz, porque a gente não sabe o que está depois da tela a gente não sabe o que quem está do outro lado da tela e se alguém está lá, né? Eu acho que eles conseguem refletir muito sobre inteligência artificial se a gente tem que começar a debater sobre o que é a gente, o que é uma inteligência artificial eles trabalham com aquele, com aquele aparelho que você consegue colocar uma parte de você mesmo dentro daquele aparelho e ele faz tudo pra você porque é você numa outra realidade e aí tem todo um debate sobre aquele seu ali, ele é é, pensando, você, é, é você, é. não é você. E tem inúmeras cenas pesadas, só que é muito legal como é que o episódio ele tem vários núcleos que são completamente diferentes, separados, e no final, de alguma forma, as coisas vão andando e tudo faz parte de uma mesma história que você não tem a mínima ideia como é que vai ser conectado. Eu gosto muito desse episódio porque é uma coisa que eu tenho com coisas de Natal, eu não tenho muita paciência. E o é um episódio dark, é um episódio que tem muita treta, muito problema e coisas absurdas acontecendo. Eu acho que, caso você goste de Black Mirror, você tenha assistido os episódios da Netflix, dá uma olhada nesses antigos porque esse de White Christmas é incrível. E antes agora de continuar com a minha sofrência de Natal, eu queria pedir aquele like e se inscrever no canal de casa presente pra gente Olha nesse que Natal. É maravilhoso. Sim. E não esquece também, gente, apertar o sininho, que ele é muito importante, que é com ele que você recebe a notificação quando tem de novo. E eu vou falar do dia de Natal de The Leftovers. <risos> eu acho que é, pra uma pessoa que é muito intensa com o Natal, The Leftovers foi uma coisa muito catástica pra mim, porque eu assisti recentemente. Assim, desespero. Ela estava em desespero aqui pela casa, gente. Eu estava andando pela casa, eu não ando pela casa quando tem gente. Mas o episódio de Natal do Leftover me ensinou muito porque é uma história do o que é viver sem família, o que é o desespero e o que é a culpa, o luto e... O que, como você lida com isso e ainda consegue aproveitar o Natal? É muito duro, é muito pesado, e todos os núcleos deste, do, do episódio, eles estão lidando com o Natal de uma maneira muito dura, e muito intensa e humana. Eu acho que isso mexeu muito comigo. Pra quem não sabe, o episódio acontece em May.1, então, uma cidade dos Estados Unidos, e o xerife, obviamente delegado, importante na cidade, tá rodando tentando achar o bebê Jesus que roubaram do presépio. <risos> Já aconteceu aqui no Brasil, né? <risos> Já aconteceu no Brasil algumas vezes, mas a parte dele, por, por toda a questão de The Leftovers, estava muito pesado o bebê desaparecer, porque afinal as pessoas desapareceram em The Leftovers. Então tinha uma carga emocional muito pesada na cidade do bebê Jesus ter assumido do presépio. E aí o um cara que é delegado que não tá nem aí porque tá resolvendo todas as outras tretas de vários cultos ao longo do mundo tá tendo que lidar com o bebê Jesus. E ao longo disso, as pessoas dos cultos que não falam entram na sua casa e roubam todas as fotos das pessoas que desapareceram. Tudo isso num um episódio só. Cara. Foi muito duro, mas ao mesmo tempo foi muito interessante ver todas as maneiras como as pessoas lidam com a perda e com o luto. Porque o Natal é uma época que não se fala de luto, então eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso. Porque é difícil, é difícil. O Natal é uma época que você quer ver as pessoas que você ama, que você entende que foi criado todo um processo do que aquilo é, o que é a família, e aí você vê um episódio onde as pessoas falam, não existe família. Então assim. É um episódio que eu indico pra todo mundo que precisa pensar e refletir sobre luto, mas é um episódio muito pesado. O último episódio de Natal que eu vou comentar aqui é o quinto, da quarta temporada de Lost, que é The Constant, e é a época que Lost estava assim no seu auge, estava incrível, estava uhum. tudo ótimo, e talvez esse esteja sido um dos últimos assim, momentos muito muito bons de Lost. Pra quem não sabe, esse episódio é focado no personagem do Desmond, aquele lá que vivia na escotilha e tal, é, e basicamente ele está tendo uma viagem muito, muito insana na mente dele, porque a mente dele está sendo jogada entre o presente e o passado, e ele está sempre vivendo momentos muito importantes, muito relevantes para o que está acontecendo na ilha naquele momento da série. Só que acontece é que numa dessas viagens assim muito inesperadas, uma dessas noites e a noite de Natal. E o que acontece ali é muito, muito relevante pra toda a história daquele personagem e também o andar da história ali de Lost até o momento. E é muito importante a gente ver quando Lost ainda funcionava, que é tratar daquela maneira que a gente sempre vê sobre ciência e fé. E eu acho que quando a gente tá falando de fé, a gente também tá falando sobre o nosso sentimento, sobre o que a gente acredita. E eu acho que a gente ter essa constante em Lost, sabe? O sentimento dele. Ter uma relação ali com, a, com essa viagem temporal. E no meio das viagens temporais, uma dessas viagens ser pro Natal e essa essa especificamente, essa noite de Natal é muito importante, aquela cena é muito emocionante que é ele falando com uma pessoa específica e eu acho que você consegue ver o Lost ali no melhor dele, porque você vê que tem muita coisa de ficção científica, muita coisa sobre ciência, só que o cerne daquilo dali são as emoções daqueles personagens e como é que o amor daquelas pessoas envolvidas ali faz as coisas andarem e às vezes é maior do que a própria ciência e isso é muito bonito e eu sinto muita falta de Lost poder fazer isso, eles se perderam mais pro final, Sim. só que esse episódio específico The Constant é incrível e Caso você conheça, sabe muito bem o que eu tô falando, que esse episódio é impecável. Caso você não tenha assistido Lost, assista, mas saiba que o final vai ser bem decepcionante. E agora a gente quer saber de vocês. Quais são os episódios de série de Natal que vocês mais gostaram? Comenta aqui se você concorda com os episódios que a gente falou. Fala também outros episódios de Natal que são marcantes. E não esquece, toda terça, quinta e sábado, vídeo novo aqui no canal. A gente tem várias playlists também, dá uma olhadinha, ajuda a gente aqui. E a gente vê na próxima. Tchau, tchau. tchau.